Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Maziero, professor de Acústica na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Na última aula, eu apresentei para vocês como que o som é gerado e transmitido por um meio. Eu também apresentei brevemente como esse som é percebido pelo nosso sistema auditivo. Nessa aula, eu vou falar sobre som espacial. Na primeira parte, nós veremos como localizamos sons sejam estes -se sons agradáveis, como quando percebemos que uma cachoeira está logo à nossa frente, ou sons não tão agradáveis, como ruídos da cidade, mas sons que carregam muitas informações importantes, como, por exemplo, a posição de um carro, para que nós evitemos que sejamos atropelados. Na segunda parte dessa aula, nós veremos como podemos recriar essas impressões espaciais através de sistemas eletroacústicos como, por exemplo, arranjos com um variado número de alto-falantes ou mesmo usando apenas um par de fones de ouvidos. Vamos lá? Bom, mas em qual contexto que o som espacial se encaixa em áudio e produção sonora? Vamos dar uma olhada histórica nesse processo. Bom, inicialmente só existia uh, transmissão de informação acústica ao vivo, ou seja, só existia música ao vivo. É, o músico e o ouvinte precisariam estar na mesma sala, ao mesmo tempo, para que um pudesse escutar o outro. Com o passar do tempo, inventaram o microfone e o alto-falante, principalmente motivados pela, pelo telefone. Em 1877, Thomas Edison criou o fonógrafo, e depois disso tiveram ideias de vender música à distância bom por exemplo tinham situações onde eram colocado um microfone dentro de um teatro e a pessoa que não queria ir ao te... que não queria ou não podia ir ao teatro escutava com uma única orelha do de sua casa ou do por muito tempo esse foi o sistema vigente ou seja era um sistema monofônico eu tinha um equipamento de gravação e um equipamento de reprodução mas em dado momento a qualidade melhorar e os fabricantes começaram a inovar oferecendo agora o que eles do grego estéreo em tradução espacial significava usar dois alto-falantes já que isso já era muito melhor do que o modinho, percepção Ou seja, quando falamos de estéreo, não estamos falando de sound. Que é, hoje em dia, o formato vigente quando se fala de som espacial, né? é, de áudio espacial. Mas a gente não está satisfeito, em especial porque esse padrão eu tenho apenas... mas a gente não está satisfeito, em especial porque esse padrão aqui me dá apenas uh, impressão no plano horizontal, eu não tenho elevação. Esses sistemas sendo desenvolvidos que tornam a sensação de imersão sonora maior, ou seja, a espacial cada vez mais complexa e também técnicas de gravação cada vez mais complexas. Então, em vez de usar um ou dois microfones, agora a gente passa a usar Arranjos de microfones com um grande número de microfones. Só que tem um detalhe. Para eu transmitir esse grande número de canais de áudio de um do, do, da, da gravação para a recepção, é necessário uma alta tom. Ou seja, se faz necessário codificar essa maneira. E aí que entra a E aí que entra uma nova área de, de, de desenvolvimento e pesquisa, que são novos codecs,